Fala meus aliados, tudo bom? Ontem eu vi uma tirinha engraçada que tinha uns bonequinhos comentando sobre o que, que era melhor, o capitalismo ou o comunismo. Aí o bonequinho capitalista dizia para o comunista comparar os Estados Unidos com Cuba. E o bonequinho comunista citava algumas coisas de Cuba que eram bem vistas ali na visão dele né e aí depois que esse bonequinho comunista falou ali as vantagens que ele vinha em Cuba o bonequinho capitalista começava a suar assim né porque ele ficou meio que numa saia justa para conseguir rebater os comentários ali do bonequinho comunista aí o bonequinho comunista disse o seguinte Cuba é o país com maior alfabetização do continente com o menor índice de mortalidade do mundo, todos têm direito à saúde e educação gratuitas, além de ser um polo da biociência. Aí de negativo ele falou que os Estados Unidos têm 40 milhões de pobres, sem direito à saúde e educação, sem contar o racismo sistemático e o fetiche pela violência. E aí ele diz que é desonesto comparar uma pequena ilha que sofre embargos econômicos com um país imperialista. E o que você acha dos países africanos, latino-americanos, que também são capitalistas e, no caso, não são tão bem desenvolvidos como os Estados Unidos e também perdem, até para Cuba, nos pontos positivos ali? Esse negócio de debater o capitalismo e o comunismo é algo tão complicado. Eu tava pesquisando e vendo assim, na origem da palavra que queriam dizer o capitalismo e o comunismo. E um desses sites eu achei o seguinte resumo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que prega a abolição da propriedade privada e das classes sociais. Já o capitalismo é um sistema socioeconômico fundamentado no direito à propriedade privada, dos meios de produção e do livre comércio de bens e produtos. E agora, dissecando essas duas definições, se o comunismo é a abolição da propriedade privada, então entende-se que tudo é de todos, porque se é uma propriedade privada, é um bem pessoal, é um pertence próprio. Logo, a palavra abolição que dei antes significa que é que não existe e se tudo é de todos e nada é de ninguém consequência também tem a extinção das classes sociais então não tem rico não tem pobre não tem classe média tá todo mundo do mesmo nível já o capitalismo prevê que temos direito de ter nossas próprias coisas e fazermos o que quiser com elas logo se eu tenho alguma coisa ela é minha se eu não quero mais eu posso trocá-la com outra pessoa por outra coisa e nesse caso com o dinheiro que é o que é possível trocar com tudo você tem uma capinha de celular se você não quer mais ela você pode trocar se você trocar por um espelho você só vai poder trocar esse espelho com uma pessoa que queira um espelho agora se você troca por dinheiro com dinheiro você pode trocar por qualquer outra coisa, então vendo essas duas vertentes, tem coisas que eu gosto de uma e tem coisas que eu gosto da outra por exemplo, eu gosto de ter minhas próprias coisas, eu não gosto que outras pessoas usem as minhas coisas eu não gosto de trabalhar, feito um cão, e aí vem uma outra pessoa que não trabalhou, não fez nada e pegar uma parte daquilo que eu suei para conseguir, bem, infelizmente isso já acontece, através das cobranças de impostos através das assistências sociais. Esse é o plano do governo, ele tira de você e dá para outra pessoa. E tá certo, porque às vezes é uma condição física, psicológica, a pessoa não tem, de fato, capacidade de trabalhar. Ou não tem oportunidade. Mas a gente bem sabe que não é assim para todo mundo. Seria o um mundo perfeito se fosse assim. Mas a gente sabe que tem muitos vagabundos por aí. Tem pessoas que vivem fazendo coisa errada, e recebem esses benefícios, esses auxílios que estão sendo pagos por nós. Mas se a gente for ver mais a fundo, isso também é um dinheiro que gira, né? Porque o que eu dou vai para ele e o dinheiro dele ele gasta e consequentemente ele tá pagando imposto também daquilo e depois isso volta para ele, mas para mim não, né? Então eu estou cada vez mais bancando os outros, e os outros bancam a si mesmo e também recebem o meu auxílio. Pode-se entender dessa forma. Bom, mas isso é a parte que eu gosto do capitalismo, que é de ter minhas próprias coisas, e a que eu não gosto no comunismo, que é dividir o meu com todo mundo. E qual é a ideia que me, que me agrada no comunismo? É a ideia de não existência das classes sociais. Do rico, do pobre e do classe média, porque isso é a raiz de tantos problemas que a gente vive na sociedade. Existe uma raiva entre as classes rica e pobre. No geral, os pobres culpam os ricos pela sua pobreza. E os ricos dizem que são ricos por conta do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. E alguns mesmo que não tenham trabalhado, receberam a herança. Dos seus pais, avós, que trabalharam para conseguir juntar aí essa riqueza. Então eu acho que assim, se de fato não existisse luxo, o comunismo seria é, uma utopia maravilhosa. Se todo mundo trabalhasse de igual, se esforçasse de igual, recebessem suas recompensas na medida correta, né? Ao meu ver seria fantástico, mas porém eu acredito que não funciona por conta de nós mesmos, as pessoas não se dão bem, mesmo nos países comunistas, ditatoriais, a gente percebe que a pobreza se alastra pela sociedade e a riqueza fica retida em uma parte, então fica ali com o líder, com o presidente, o rei, o ditador, então ele tem o luxo, então acredito que não funciona o comunismo. Agora vamos dissecar essa tirinha aí. Cuba é o país com maior alfabetização do continente, com menor índice de mortalidade do mundo. Eu decidi comparar Cuba com o Brasil nesse caso. Cuba é um país, uma ilha com 168 cidades. E o Brasil é um país continental com 5.570 cidades. Cuba tem 11 milhões de pessoas e o Brasil tem mais de 200 milhões então a gente está numa dificuldade de acesso para tantas pessoas, para tantas cidades isso impacta demais na educação fornecida pelo nosso governo principalmente no nordeste, tem muitas cidades em, em regiões desérticas vilarejos, locais de difícil acesso para se levar a educação e principalmente nessas regiões algumas pessoas estão mais preocupadas em conseguir alimento do que conseguir ler e escrever então elas começam desde cedo a trabalhar na roça então fica de manhã até a noite é um trabalho exaustivo então não sobra tempo e nem energia nem disposição psicológica para encarar mais um desafio então então é também geograficamente mais fácil levar a educação para 168 cidades em uma ilha que dá dentro de um mesmo ambiente, não tem diferentes é, climas, territórios, e aí a gente vê também que isso é um estudo baseado em porcentagem, porque eu penso que é mais fácil fazer com que 11 pessoas aprendam do que fazer com que 200 pessoas aprendam, logo é mais fácil fazer com que 11 milhões aprendam do que fazer com que 200 milhões aprendam, então, Conforme aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a margem de falha, aumentam as dificuldades. Mas se a gente pensar, por exemplo, Cuba tem 11 milhões de pessoas. As 11 milhões são alfabetizadas. A gente tem 94 milhões de pessoas empregadas. Se metade desse povo que está empregado for alfabetizado, o Brasil já educou muito mais pessoas do que Cuba. Outro ponto que eu peguei aqui, eu encontrei uma pesquisa que diz que o Brasil tem em torno de 11 milhões de pessoas analfabetas e 56% desse total está no Nordeste foi aquela dificuldade que eu comentei mas tá bom, de educação a gente já falou mortalidade, tem uma outra notícia aqui que diz que registra o menor número de nascimento e maior nível de mortes em 60 anos então Cuba perdeu um pouco aí da qualidade né? desde que essa tirinha foi feita, eu acredito e ainda também tem aquela questão é, do tamanho do país, né, que é um, uma facilidade para se administrar. Direito e saúde gratuitas não existe. Onde tem imposto, nada é grátis. Talvez saia grátis para você que não trabalha, mas para os que trabalham eles estão pagando para você ter aquele benefício. Nos Estados Unidos existem 40 milhões de pobres sem direito à saúde e educação. De fato, os Estados Unidos é um país muito capitalista e que garante poucos direitos. Mas para as pessoas que vivem lá, elas já sabem disso e trabalham pensando nisso. O que pode acontecer, e aconteceu na, na última crise, foi que mesmo sendo um país com muitas pessoas bem de vida, por assim dizer, nem todas essas pessoas tinham uma boa administração, uma boa educação financeira. Então teve muita gente que ganhava bem, mas que quando o país passou por uma crise, perdeu tudo, perdeu casa. Então tinha notícia de gente se jogando dos prédios, porque eram pessoas que apesar de estar tá ganhando bem, de repente numa crise foram mandadas embora e... Não tinham reservas de emergência, não tinham investimentos, então elas acabaram perdendo tudo, perdendo casa, perdendo emprego. Isso é uma consequência que sofrem as pessoas que não se planejam, que não pensam no futuro, nas possibilidades. Então ter diferentes fontes de renda e possuir uma reserva de emergência são essenciais em qualquer situação, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Racismo e violência que foi citado na tirinha não tem nada a ver com capitalismo ou comunismo não são problemas socioeconômicos são problemas culturais e comparando esses dois com os países africanos e latino-americanos mais menos desenvolvidos bom a pobreza e a dificuldade desses países se dá principalmente em consequência da história que eles tiveram então as Américas a África passaram por grandes perrengues na colonização com a extração de riquezas que também atrasaram o desenvolvimento estrutural e a organização política, por conta de ser uma colônia. Alguns dos países dessas regiões, por exemplo, vieram conquistar a independência ainda no século passado, no século 20, O tráfico humano retirou a mão de obra lá dos países africanos. Isso retirou também o potencial de comercialização que eles teriam lá. Porque, veja, eles foram retirados daqueles seus países... E são obrigados agora a praticar comércio em outros países e principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. Na África houve uma divisão geográfica das terras, onde teve ali uma conferência de Berlim, que dividiu o território africano sem considerar as divisões culturais e sociais dos povos ali das regiões. Então eles tinham ali povos que viviam separados há séculos. E aí eles dividiram e ficou todo mundo junto. E esse atrito de culturas fez com que eles se dividissem mais ou ficassem agrupados à força, o que também é ruim. Porque gera conflitos internos e guerras civis. Agora, outra notícia que eu peguei diz o seguinte. Apesar de todos esses revés históricos, a situação tem mudado. Em 2017, 5 das 20 economias que mais cresceram, no mundo todo estavam na África, e aí diz que isso se deve a uma onda emigracional, desde a segunda metade do século XX, que aumentou o envio de remessas imigrantes ao continente. Além disso, o Ato de Oportunidade de Crescimento Africano, aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2000, eliminou tarifas em milhares de produtos subsaarianos, a China estreitou laços com a África, o mercado de importação aumentou 17 vezes desde 2000 e acredita-se que a força de trabalho africana será a maior do mundo até 2035. Bom, aí eu vejo que essas ações que estão ocorrendo ali para melhorar a situação da África são ações com um viés capitalista, porque fala de importação, imigração, tarifa, produto, então, se os políticos atrapalhar, provavelmente o capitalismo salva esse povo, né? Mas sei lá, o que vocês acham aí? Eu queria saber de você. Qual é a sua opinião sobre o comunismo, o capitalismo? Deixa um comentário aí pra gente. E se você acompanhou o vídeo até aqui e gostou, clica no botãozinho de gostei, se inscreve no canal também, ativa o sininho para não perder as novidades, compartilhe o vídeo nas redes sociais com o seu amigo chato e me ajuda a fazer esse canal crescer. Eu conto com você. A gente se vê na próxima. Até mais.